Você tem uma nova mensagem. Ouça após o bip. Oi, filho. Como tá? Tudo bem? Tentei usar esse negócio de WhatsApp, mas não gostei, não. Prefiro escutar a voz das pessoas. E retorne quando ouvir o recado. Um beijo. Oi, filho. Tudo bem? Correria aí, né? Por aqui tá tudo tranquilo. Apareça aqui. Saudade de você. Beijo, filho. Hein, filho? Lembra daquela árvore da pracinha? Derrubaram, rapaz. Estão dizendo que vão reformar tudo lá. Tentei tirar uma foto, mas não acertei salvar, não. Dê uma passada aqui quando puder. Beijo, filho. Oi filho, tá ficando mais velho semana que vem, né? Tu vem aqui? Qualquer coisa me fale. Até posso ir aí. Você que sabe. Me retorne. Beijo, filho. Parabéns, meu menino. Deus te abençoe. Te dê muita saúde pra lutar na vida. Abraço, viu? Saudades. Oi filho. Rapaz, dente te conto. Tava olhando a reforma da pracinha e fui roubado. Chegaram na moto e levaram o celularzinho. Pense num susto, a pressão altiou na hora. Nem cidade pequena presta mais, é verdade. Mas tudo bem, graças a Deus. Logo agora que eu já tava aprendendo a mexer no negócio. Até logo, beijo. Filho, você que tá corrido aí, né? É que vou ter que fazer uns exames. E queria saber se tu pode ir comigo. Não gosto muito de só nessas horas. Qualquer coisa me fale. Muita saudade, viu? Amo você. Beijo, meu filho. Não há mais recados em sua linha. Não há mais recados em sua linha. Não há mais recados, não há não há não há, não há mais recados em sua linha. Thank you.